Pedaço, minha vida é vazia. Sem você a casa é fria. Tá faltando o seu abraço. Assim se o tempo voltasse, mãe, não sofreria cantador. dor. se assim o tempo voltasse, mãe, eu te dava mais amor.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 Só resta um retrato na parede e a vontade de chorar. Mãe, tá faltando um pedaço. Minha vida é vazia sem você, a casa é fria, tá faltando teu abraço. Assim o tenho voltasse, mãe, não sofreria tanta dor. Ah, se o tempo voltasse, mãe, eu te dava mais amor. Com medo de trovão Sem você perto de mim Minha mãe Você partiu sem me avisar De uma vida só restou Um retrato na parede E a vontade de ir chorar